Fala galerinha, beleza? Estamos aqui na 116 Norte Deixa eu fechar a viseira para melhorar o áudio para vocês Pronto. 116 Norte 60. Acesse Beira de Santana Cidade Universitária aqui do lado Se eu não me engano nossa esquerda é a, a Uef, mas o radar UFs, é o que na verdade está à direita. que quando eu pensar assim, eu vou viajar, vou colocar o, os baús velho, a primeira coisa que vem na cabeça é você pode ter problema quando passar em feira justamente nesse trecho aqui da 116 Norte porque é um pedaço que sempre trânsito está lento tá engarrafado tem uma via lá que é um pouco mais para trás que é estreita mas agora melhorou, melhorou para caramba tem aqui que é, é, é um dupla, né? Poxa, ali é 150, velho. Sério? Bomba. Cinquentinha. O Bróis está querendo disputar com a 3, pelo amor de Deus, Bróis, não me vergonha sua cara. Procure seu lugar. Boa agora aqui. Muito bom, muito bom. É só a gente tomou aquela chuva, né? E aí chega agora. Sol. Mas daqui para lá eu acredito que seja isso aí. Sol, sol forte. Acho que a chuva para dizer assim, ó. Vou lhe refrescar logo aqui para você sair molhado. E daqui até lá vai ser só calor. Estamos 127 Km desde que saímos de casa. Tá legal. Nosso próximo Inception. O é o é... Posto Trevo. Depois do trevo a gente entra à esquerda e segue direto. Para o Sul. hoje da Polícia Rodoviária. Velocidade máxima de pesagem 6 km. Eu pensei que alguém tinha invertido a placa. Pouco, mel O mel aqui é mel de verdade né? Aí você vê, né rapaz, eu todo receoso, dá um rolezinho desse de 340km, todo cheio de preparo, não sei o que, A moto, moto nova, é, literalmente não, não tem por que me preocupar, né, não tem, não tem. Aí vai um colega, é, Ivan, Ivan Pita, carinhosamente hein? chamado por Pelé, a gente chama de Pelézinho. Júnior... Ivan é, Pita é, é, é. Júnior, né? vai para Minas. Com uma... Acho que é uma Factor. Uma, não, uma É uma motinha, velho. Acho que 150. Que ele usa para rodar todos os dias para fazer entrega. Então, assim, é uma moto... Que é muito mais exigida do que a treça que roda só de vez em quando, só dá passeio pela cidade. Diga-se a verdade, né? Ela vai rodar mais de mil km. 150 e eu com uma 900 nova, toda bonitinha, arrumadinha receosa Pois é, tão vergonha, Raul Seja um homem E aí, irmão, você vai... Ah, tá, obrigado Bom, meus queridos, eu vou interromper mais uma vez o vídeo Não ficar extenso aqui, né? E aí, depois do posto trevo a gente volta. Tá bom? Deve estar perto já. Eu não quero. Eu não tá enfim, botar o GPS aqui. Acho que não precisa. Não tenho dúvida do caminho. Só vez eu coloque só pra ficar mais. Instrutivo. Eu, eu vacilei, velho. Eu não trouxe o, o carregador de celular para colocar ali. Que, que eu sei o caminho. Valeu? Até mais. Fechado.